Whoa. E aí galera, tudo bom com vocês? Foi compartilhado pelo Major Nelson a opção de mudar a Gamer Pick pelo Windows 10. Sim, você consegue agora mudar a sua Gamer Pick personalizada pelo aplicativo Xbox Beta no Windows 10. A única coisa que você tem que fazer é ir na loja do Windows 10, como eu tô aqui com ela aberta agora, ok? Ir na loja, depois na barra de pesquisar, colocar Xbox Beta, ok? Essa aplicação você só precisa é, instalar ela, ok? Eu já tenho aqui instalado. Já adquiri, no caso não tem instalado, mas vou instalar aqui ela agora num, num instante, ok? Após instalar essa aplicação, é muito simples. Após instalar a aplicação, assim que você abre ela, você já consegue ver qual é a novidade da aplicação, ok? Ele já está te falando que você consegue agora personalizar a sua imagem, ok? Você pode personalizar a imagem do seu perfil ou do seu clube, ok? Para alterar a sua gamer pic, então, você só precisa vir aqui no seu perfil, escolher a opção de personalizar... Clicar em cima da imagem que está atualmente, escolher uma imagem personalizada aqui nessa opção aqui em cima e depois é só escolher qualquer imagem que tenha pelo menos 1080p por 1080p, ok? Pode aumentar, mover a imagem, pode fazer o que quiser aqui, tá? Depois que escolher a maneira que você quer a imagem, escolhe o seguinte, depois carrega ela para o Xbox e já está feito, ok? É assim então que vocês alteram a imagem. É isso aí, galera. Então vou estar tá mostrando para vocês agora uma outra novidade. Eu vou estar sorteando um cartão presente de 50 dólares para você usar para comprar qualquer jogo no Xbox Live dos Estados Unidos. Sim, pelo Xbox One você pode comprar qualquer jogo em qualquer live do mundo, desde que você tenha um método de pagamento. E o método de pagamento eu vou estar oferecendo aqui, vai ser os 50 dólares em cartão presente. É só você resgatar na sua conta que você vai conseguir comprar qualquer jogo na sua conta, ok? Ok pelo xbox one então para participar é muito simples você vai ter que aqui no site que vai estar tá aí na descrição você vai estar vendo essa tela nessa tela você vai estar tá vendo essas opções nessas opções você vai ter várias opções para fazer o login eu aqui vou escolher o facebook ok? após logar com o facebook ele vai entrar com o meu nome com tudo certinho e vai ter 10 maneiras de participar sendo que duas são obrigatórias após vocês completarem essas duas essas duas opções vão desbloquear mais 600 tickets sim 600 entradas ou seja vocês vão poder adquirir até 600 senhas para participar no sorteio depois no dia 31 de maio após o dia 31 de maio esse próprio site vai estar tá sorteando o vencedor ok então deixa o seu like compartilhe esse vídeo e fui <música>